Neto invoca espírito da avó falecida que logo ressurge do inferno e causa uma noite de terror na floresta assombrada. Jovem é assombrado por poltergás que tenta durante uma noite inteira tirar sua vida. Motorista é surpreendido por um ser das sombras em estrada obscura. Chupa-cabra é abatido após invadir Quintal e devorar galinhas. Homem brinca com duendes e assusta internautas. Baphomet vem buscar pessoalmente a alma de um jovem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 Enquanto trafegavam por uma estrada obscura em uma zona de floresta, o motorista junto de seus amigos viveram uma experiência inesquecível. Estrada? Será é que é toda essa área? Pô, que isso? Que isso, velho? Que isso, velho? Que você, é velho? C... velho? Tá maluco, velho? É que que é isso, velho? É, é que que é, é isso, velho? Que é isso, velho? Que é, é que é isso, velho? Olha ali, cara. Que... Que... Cara, será o que... Que, que que é isso, cara? Oh, meu Deus do céu, cara! Sai daí, velho! Olha o olho, cara! Sai, sai, sai, sai, sai, bicho! Sai, sai, sai! sai. No meio do caminho, eles avistaram um ser obscuro, todo encurvado, andando no caminho, em plena escuridão. Então o motorista desceu para ver o que era, mas quando a coisa se virou, eles ficaram em estado de choque. Então, eles deixaram o local às pressas, pois é uma criatura que não se deve encarar nos olhos, sim, os seres das sombras. Na noite de outubro de 2016, quase 5 horas da manhã, um morador do interior do México acordou com o barulho dos cães latindo e algumas galinhas gritando e correndo pelo quintal da vizinhança. Preocupado, foi investigar. <risos> <risos> Ao chegar lá, viu uma estranha criatura apavorante que parece ter comido algumas galinhas. Então, ele lhe aplicou alguns golpes e o vídeo se encerrou. O que seria essa coisa? Note que ele tem todas as características de um chupacabra. Imagine essa coisa com a boca agarrada em seu pescoço, chupando seu sangue. Aqui temos um homem que, segundo muitos, é completamente maluco, mas para outros, nem tanto. Ele tem um boneco que ele diz ser o seu doende de estimação, mas em determinados momentos ele brinca, dá banho e alimenta a criatura como se ela estivesse viva, e não é só ele que acredita nesse tipo de coisa. Uau! Pequeno Golux se lo llevou bem rápido. Tem. Uau! Pequeno Golux se lo llevou bem rápido. Há milhares de pessoas no Brasil vivendo dessa forma com os duendes. Será que todos estão loucos? Ou há um motivo racional para essa obsessão? Vamos sacar a força de Golux. Este vídeo teria sido extraído da Deep Web e neles vemos uma cena aterradora. Depois de um acidente veicular, um jovem foi recebido por uma criatura bizarra em seus últimos segundos de vida, um bode. O vídeo se encerra e o jovem não resistiu aos ferimentos. Ninguém nunca conseguiu descobrir de onde veio e para onde foi essa estranha criatura. O um animal se assemelha ao Baphomet, entidade da maçonaria, um híbrido satânico. Temos várias atividades paranormais registradas por câmera de segurança. Na ocasião, alguma coisa passou a madrugada tentando tirar a vida deste homem. Achando-se a nada demais, voltou a dormir. Mas do lado de fora havia algo lhe observando. Seja quem ou o que for, agora está do lado de dentro. Será que ele não está vendo que há algo de errado no ambiente? Novamente um outro fantasma surge na janela. Quando a poeira parecia ter abaixado, temos um princípio de incêndio. Não há nada no galão. Então, de onde saiu aquela fumaça? Essa é a hora na qual ele deveria iniciar uma forte oração de batalha espiritual. Que Deus venha guardar este homem. <risos> Este jovem se dirigiu até a floresta para ter um momento particular com sua falecida avó. Para isso, ele a invocou por meio de um ritual no sentido de contratar seu espírito materializado. <risos> Após alguns minutos, ela veio, mas logo desapareceu no meio do matagal, mas não por muito tempo. Lá está ela. Então, ele decidiu se aproximar para lhe pedir conselhos, mas ele irá se arrepender. <risos> Está ela com a pele toda corroída do fogo do inferno. Ela ainda é geme da dor que sente enquanto queima no lago de fogo enxofre. Mano, mano Mano O que? O mano. Mano, o fogo do abismo se alastrou sobre seu corpo. Daí em diante, a situação saiu fora do controle. que? <todos> Sim, sua cabeça desanexou do corpo e ficou flutuando, enquanto o corpo ficou caído em meditação.